o que é loucura joão frais e pereira doença mental ou desvio social as intenções deste livro dispensam-nos da aventura que seria entrar no interior da psiquiatria isto é disciplina científica contemporânea para a qual a loucura no final do século 18 se tornou objeto de conhecimento e aprender suas divergências teóricas bem como o debate que se trava entre elas todavia a um conceito que por ser nuclear em grande parte das teorias e práticas psiquiátricas precisa ser mencionado. Trata-se exatamente do conceito de doença mental, que pretende dar conta do fenômeno loucura. De modo bastante esquemático, pode-se dizer que tradicionalmente concebida por analogia com as demais doenças orgânicas, a doença mental assume a feição de uma entidade natural, manifestada por sintomas. Por exemplo, alterações do pensamento, da linguagem, da motricidade, da emotividade, etc. Estas são agrupadas pela medicina mental em conjuntos coerentes, cuja análise busca revelar a essência da doença. Ao lado, portanto, da constituição de uma sintomatologia, é elaborada uma nosografia na qual as formas específicas da doença, suas fases e variações são classificadas e descritas. Inúmeros são os quadros classificatórios e os termos empregados. Por exemplo, histeria, obsessões, mania, depressão, paranoia, hebefrenia, catatonia e etc. Mas, independentemente do que possa significar cada um desses termos, por exemplo, as três últimas designações de formas mórbidas, patológicas, foram reunidas por Bloiler sobre o termo esquizofrenia, para caracterizar certos fenômenos como a fragmentação do fluxo do pensamento e a ruptura do contato efetivo com o ambiente. Será interessante indicar, resumidamente, duas perspectivas teóricas contemporâneas sobre a natureza da loucura. A primeira delas pode ser expressa através da fórmula de karl Vernick As doenças mentais são doenças cerebrais, isto é, a doença mental não é concebida por analogia com as doenças orgânicas, mas ela própria, qualquer que seja a sua forma, se situa entre as últimas. Os sintomas, na qualidade de índices, são remetidos pelo especialista às suas causas cujo suporte é orgânico. O esquema etiológico proposto ou postulado, a explicação da origem da patologia, consiste em reduzir as doenças mentais a fenômenos produzidos por distúrbios cerebrais por exemplo considere-se as relações entre o delírio e a alucinação o delírio baseia-se na alucinação causada pela excitação de um centro sensorial segundo o psiquiatra H. A. 1967 essa visão organicista constitui o dogma da psiquiatria clássica já Krappelin 1856 a 1926, frequentemente considerado o pai da moderna medicina mental, ensinava a procurar atrás dos sintomas psiquiátricos as entidades mórbidas. Não lhe interessava ouvir o doente. Dizia, ignorar a língua do enfermo é, em medicina mental, uma excelente condição de observação. O aparato teórico-técnico dessa perspectiva se renovou desde o começo do século, graças ao progresso das pesquisas biológicas, neurocirurgia, eletroencefalografia, neurofisiologia. Mas a tese básica se manteve. A doença mental é concebida como efeito de um processo orgânico. Sua origem é endógena. Ou seja, é no interior do organismo individual que se encontrará a causa de seu estado mórbido, isto é, uma lesão de natureza anatômica ou algum distúrbio fisiológico. Atualmente, com os estudos da bioquímica e da genética molecular, o psiquiatra espera vir a conhecer plenamente a química da loucura. Portanto, é como realidade material que a loucura é vista pelo organicismo, e o louco como cadáver. Mas a expressão doença mental pode recobrir um outro significado. Pode designar uma desorganização da chamada personalidade individual. Como uma alteração interna de suas estruturas, como um desvio progressivo de seu desenvolvimento, a doença, nesse caso, só teria sentido no interior de uma personalidade estruturada. A personalidade do indivíduo torna-se, portanto, o habitat natural da doença e o critério segundo o qual ela será julgada. Nesse sentido, as doenças mentais se definem conforme o grau das perturbações do funcionamento da personalidade, Abre-se, então, duas grandes categorias, as psicoses e as neuroses. Muito esquematicamente, as psicoses se referem aos distúrbios da personalidade como um todo. Perturbações do pensamento, em geral, pensamento que não obedece às regras da lógica. Perturbações da afetividade e do humor, ausência do contato afetivo ou acentuada instabilidade emocional. Alterações da percepção e do senso crítico da consciência de si e do mundo, experiências delirantes e alucinatórias que para o doente adquirem valor de evidência. Diferentemente, as neuroses se referem às alterações de apenas um setor da personalidade, sem implicar o comprometimento da estrutura do pensamento, do contato afetivo com o meio e da consciência crítica do indivíduo relativamente aos seus fenômenos mórbidos. De modo geral, o doente encontra-se perturbado ao nível da realização de ações que visam satisfazer as necessidades da personalidade, bem como realizar suas possibilidades. É preciso ficar claro que as duas perspectivas teóricas indicadas, a organicista e a psicofuncional, são cúmplices. Ambas pressupõem, logicamente, uma norma objetiva de saúde que permita avaliar as doenças. No caso da primeira, essa norma estaria inscrita no bom funcionamento fisiológico do organismo. No caso da segunda, em uma harmonia natural das relações entre funções psíquicas. No entanto, é tão difícil definir a saúde ou esse estado normal da matéria orgânica, cuja alteração objetiva gera loucura como determinar a priori a personalidade ideal. Ainda que a noção de doença mental não possua o mesmo sentido conforme uma ou outra das perspectivas mencionadas, ambas cometem o mesmo engano básico, procuram tratar como fato em si aquilo que é essencialmente relacional.